Olá pais, tudo bem? Hoje vamos falar sobre os vídeos do Minecraft, que tem feito tanto a cabeça aí dos nossos filhos. Você vai acompanhar comigo aqui. Meu nome é Leonardo Veloso, sou especialista na relação entre pais e filhos. E por perceber que o Miguel também está se envolvendo muito com esses jogos, eu assisto alguns deles com o Miguel. Na verdade, assisto vários. E pude perceber várias coisas legais que tem nos jogos, e que muitas vezes ficamos com receio de por que ele não está vendo de repente um desenho ou de por que ele está acompanhando tanto esses vídeos, o que tanto atrai a atenção deles. E muitas vezes até nos incomodamos deles de estarem vendo isso, por exemplo, no tablet ou até mesmo no celular. A questão é que as telas mudaram e nós mesmos passamos a maior parte do tempo no celular ou mesmo até no tablet. Aqui, como o Miguel assiste ele na TV, ele já passa direto o jogo do tablet para a TV, eu pude perceber como é que mudou um pouco em relação à geração. Eles acompanham esses vídeos do Minecraft como se fossem verdadeiros desenhos. Você, e vocês podem estar se perguntando, ah, mas nos desenhos a gente tem algum controle, a gente imagina que eles vão fazer algo que ajude a contribuir para a formação do nosso filho. Vocês sabem que não é bem assim, né, pais? Existem muitos, de muitos desenhos, e alguns até clássicos, que passam conceitos que não são muito apropriados para as crianças. Os jogos do Minecraft são feitos por pessoas que estão ali jogando, outros jovens ou até pessoas mais velhas, e que se preocupam muito em, por exemplo, não falar palavrões, estimular ali o espírito de equipe, a criatividade, e fazer com que eles se tornem interessante para as crianças. E as crianças realmente gostam, tanto que elas passam a maior parte do tempo assistindo eles. Tem algumas cenas que vou mostrar pra vocês, como essa aqui, que é muito engraçada. Veja só. Corre, corre, gente, corre. Eu não vou correr, não. Sabe por quê? Porque ainda não tá chegando aqui embaixo. Não tá chegando aqui embaixo, não. Ah, duvido que chega aqui, duvido que chega aqui, duvido que chega aqui. Eu duvido, eu duvido muito. Eu duvido muito que vai chegar aqui, mano. Eu du... Ih, pior que tá. Pior que tá chegando, pior que tá chegando. Corre, corre, corre. Pior que tá chegando, vem, pior que tá chegando. Corre, corre. Corre negada, corre negada, corre. Corre, corre, corre, corre. Corre, corre. Corre negado, meu Deus do céu, meu Deus do céu, olha ali, olha o tsunami ali, velho, a tsunami vai pegar, mano, vai me pegar, meu Deus do céu. Ui. Pra perceber o desespero dele saindo correndo do tsunami que invadia a cidade, né, né, país? Então, isso é uma coisa que eles brincam e toda hora eles estão brincando de alguma coisa. Tem outros, como esse próximo que vocês vão ver, que fala o quê? Da construção de casas. Vamos logo, JP, tô muito ansioso pra conhecer a casa do Bob Esponja. Sério, eu nem estou acreditando que a gente está na fenda do biquíni para visitar ele, meu. É um sonho realizado. Será que ele está em casa? Eu espero que sim. E são vários os temas. Eles inventam temas para tudo. Tsunami de chiclete, é, casas do Bob Esponja. Eles fazem de tudo. E os meninos se divertem com isso justamente porque estimula a criatividade deles. Além de estar trazendo palavras mais novas que nós vamos falar nos nossos próximos vídeos. O que vocês podem acompanhar e tirar de lição desse vídeo de hoje? é que muitos desses vídeos trazem coisas realmente engraçadas e que vocês precisam perceber se os vídeos que eles estão assistindo é de uma linha que eles não estão falando palavrões ou não estão ensinando os meninos coisas que não deveriam ou que não seja propício para a idade deles. No mais, eles trazem conceitos que vocês podem reforçar com ele, como mostrando, filho, olha que bacana essa casa que foi feita nesse desenho, como ele foi criativo, como ele colocou isso aqui ou aquilo ali, ou mesmo por meio de do espírito de equipe que eles têm, como eles brincam junto, como eles se defendem, como eles buscam construir coisas que sejam legais para todos. Percebam isso nos vídeos que você está assistindo com ele e fale isso com ele, ele vai adorar. No próximo esse... vídeo, nós vamos falar um pouco sobre as músicas, que também influenciam muito eles. Aguarde, um grande abraço!